Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Seminário Virtual do DAN. No dia de hoje, temos como convidada a professora Elisabeth Coragini da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Enquanto aguardamos um par de minutos para ver que as pessoas entrem na sala, vocês podem nos seguir e acompanhar essa transmissão pelos nossos canais no YouTube, no, no Facebook e também pode nos seguir no Instagram. É, Peço que, que já estão nos acompanhando, nos dêem um oi, nos digam seu nome e sua filiação institucional é, para para para ir vendo como se compõe a sala. É, depois desses primeiros minutos, eu é, explicarei a dinâmica do seminário, principalmente as questões relativas a, é, ao modo como serão feitas as perguntas e as participações na nossa parte do debate. Até agora, ninguém se registra, disse oi. Penso que quem nos acompanha nos dê um, um oi. Mais uma vez, oh, lembro que as transmissões ficarão... É, guardada dos canais do Youtube e do Facebook é, onde poderão ser assistidas depois imediatamente terminado o seminário ele já fica registrado nos nossos canais aqui nos cumprimentam Marília Melo do PPGAS UFRN Ana Paula Jacobi é, Gabriela Daniela, antropóloga pós-doutoranda da USP Hercules Lima Agora entrou nosso querido colega Carlos Sauchuk, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social. Professor Luiz Roberto, professor Daniel Simeão, bem-vindos à nossa sala. Muito contente que né, participem e assistam nossos seminários na modalidade virtual. Algumas das pessoas da sala estão cumprimentando a professora Elisabeth, que será introduzida em poucos minutos. de novo lembrando que podem curtir nossos canais no YouTube e no Facebook onde estão vários dos bom os deste semestre estão todos já no canal acho que há seminários dos semestres passados mas todos os que têm sido da modalidade virtual estão estão no canal do YouTube e têm sido bastante bastante vistos acho que é, é, já tivemos mais de quase 800 ou 900 visitas dos dois seminários anteriores, juntando os dois. Então, os seminários têm tido bastante acolhida nesta modalidade virtual. Tem mais pessoas entrando na sala para nos dar um olho? Bom, então, já passaram cinco minutos, então eu vou explicar a dinâmica do seminário e passaremos a dar início nele. Bom, em primeiro lugar, os seminários na modalidade virtual permitem a inscrição de perguntas de três módulos Quando, uma vez finalizado o seminário, as perguntas podem ser enviadas pelo WhatsApp ao seguinte número que vai aparecer na tela, onde as pessoas podem participar por um áudio, por meio de um vídeo ou podem solicitar a presença ao vivo. Nossa equipe técnica pode colocar as pessoas ao vivo para fazer sua sua pergunta. Em toda em toda participação, peço que se identifiquem com seu nome e sua vinculação institucional para poder é, apresentar as pessoas que fazem as perguntas. É, no, é, bom, aqui entra o professor Luiz Eduardo Lacerda Abreu. Olá, Luiz Eduardo, bem-vindo. Bom, é, com relação às perguntas, é, então, penso que não tenha mais de dois minutos, é, e só pode ser pelo WhatsApp, para tentar manter certa certa interação virtual. As perguntas escritas são um pouco difíceis de serem colocadas, então, por isso, escolhemos o formato de áudio, vídeo e presença ao vivo. É, cada pergunta, cada vídeo, ou, ou ser trazido ao vivo no, no estúdio, implica certo trabalho da parte técnica. Então... É, é, a, a dinâmica implica um pouco de, de, de, de, de antecipação, então peço que quando termine uh, as perguntas, a, a apresentação, as pessoas façam o mais rapidamente possível as perguntas, porque elas precisam ser processadas para ser colocadas ao vivo. Então, eh, no final da apresentação, eu voltarei a explicar a dinâmica para que enviem suas perguntas e comentários. É... Os seminários são possíveis graças ao trabalho do Laboratório de Imagem e Registro de Interações Sociais, IRIS, do DAN, do Departamento de Antropologia, que é coordenado pelos professores Daniel Simeão e Carlos Salchuc, e quem nos apoia no, na equipe técnica e que fazem possível que tudo isto vá ao vivo são Luciana Menescal e Andrés Nunes Leão, a quem eh, agradeço sempre a dedicação para que estes seminários tenham sucesso. Bom, eh, vou passar então a apresentar a nossa convidada de hoje. Temos a honra de ter a professora Lisabete Coragini. Ela vai nos apresentar o seminário intitulado Experiências com Imagens e Antropologia. Eh, Lisabete possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Mestrado em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorado pela Universidade Nacional Autônoma do México. Realizou pós-doutorado em Antropologia pela UFSC e pós-doutorado também na Universidade Autônoma de Barcelona. Atualmente é professora titular do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É coordenadora do NAVIS, Núcleo de Antropologia Visual, e é presidente do. Comitê de Antropologia Visual da ABA no período 2019-2020. Então, deixo agora a professora Lisabete com seu seminário Experiências com Imagens e Antropologia Estratégias Metodológicas na Produção Audiovisual. Boa tarde. Ok? Boa tarde, boa tarde a todos e todas. É um prazer e uma honra participar do seminário do departamento, né, do DUNC, da UNB. Eu gostaria de agradecer o convite do Caion de estar aqui hoje, conversando um pouco sobre a minha experiência e minha trajetória também com a antropologia visual. Né, queria também cumprimentar os meus colegas Luiz Roberto e Carlos né, e o Daniel que estão aí e dizer que é um desafio também falar em antropologia visual é, com um grupo tão potente né, de professores que trabalham nessa área né, Carlos e Daniel o Iris, o laboratório né, o laboratório de vocês que tem um trabalho fantástico uma produção né, muito significativa então é um prazer mesmo, que bom aqui esse diálogo aqui é, com vocês, né? É, eu pensei a fazer uma rápida apresentação, contextualizar um pouco a antropologia visual no Brasil, né? E trazendo algumas questões também da discussão que eu participo da avaliação, sobre avaliação, sobre quais e que é uma área, né? Claro que está em expansão e o fortalecimento tem um fortalecimento ao longo dessas últimas décadas, né, e um grande interesse, notadamente, por parte de dissentes. Então, eu queria falar um pouquinho da, dessa antropologia, da antropologia visual no Brasil, e depois falar um pouco da minha trajetória, né, é, dos trabalhos que eu venho desenvolvendo nesses últimos uh, anos no Naves, né, que é um núcleo de antropologia visual que eu coordeno. Esse ano está completando 19 anos, então... A gente está muito feliz né, com essa essas comemoração aos 19 anos. né, E dizer também que é um sempre foi um núcleo que trabalhou de forma muito compartilhada. né, A gente não tem um técnico. Uh, então, uh, é um trabalho que é feito de maneira compartilhada com os alunos, com os professores, pesquisadores, bolsista de iniciação científica. Né? Então, eu, o que eu faço, assim, né, eu já tenho... É, desenvolvido é, é essa tentativa de articular o ensino, as disciplinas de antropologia e imagem, meu trabalho de pesquisa na área da imagem e urbano, e também a extensão, projetos de extensão, que é a produção, então, de documentários, né? E, então, é isso. Eu vou, preparei aqui um PowerPoint, que eu vou passando, a gente vai passando o PowerPoint, e também dois... Documentários para a gente assistir para conhecer um pouco mais é, o meu trabalho, tá? Então, queria também agradecer a Luciana, né, pelo apoio técnico e o André, que estão aí nesse no apoio técnico. Muito obrigada a vocês. E, e aí, pediria então para o André colocar o, o, o PowerPoint, ok? Então, é, pode ir passando, né? falar é, um pouco, então, nessa primeira parte, né, mas sobre a, a antropologia visual, um pouco sobre o PRVG a comissão de antropologia Visu visual da aba, e o Quales imagem. Pode passar. Então, é, a antropologia visual, né, eu acho que é, vocês né, conhecem da história, né, dessa história da antropologia, ela passa a se desenvolver nos é, nos meados dos anos 80, né, com a realização de vários eventos, festivais, publicação, criação de periódicos, né, e também, principalmente, pela implementação de, de núcleos, laboratórios, grupos de pesquisas, né, em vários programas de pós-graduação aqui no Brasil, tá? E, pode passar? Ok, André? Ah, eu acho melhor, eu não sei, talvez seja melhor eu ir para eu... antropologia visual no Brasil, tá? Isso. Ah, então, a partir da década de 90, né, vários núcleos, então, se é, qualificaram, incorporando né, técnicas, uh, técnicos, criando uma rede de trocas, diálogos e intercâmbios no Brasil e no exterior, né? Então, a partir dos anos 90 também, foi uma, foi dada prioridade ao ensino, né, várias disciplinas foram criadas e um, implementadas nos cursos de pós-graduação, sobre antropologia e imagem, antropologia e cinema, é, várias disciplinas que passaram a fazer parte, então, do, do currículo, né, tanto na graduação, quanto é, na pós graduação, né? Hoje, a gente tem muitos desses núcleos de antropologia visual, apresentam, né, condições melhores, inclusive, que as encontradas em outros centros estrangeiros que, outrora, os inspiravam, né? Pode passar. Um... Também aproveito para fazer uma, um convite para vocês, né? que a 32ª RBA vai acontecer daqui duas semanas, o prêmio, o prêmio PRVG é, vai acontecer como pré-evento, a partir de segunda-feira, então, entre os dias 26 e 30, a gente vai ter a, o prêmio PRVG de ensaios fotográficos e filmes é, etnográficos, e esse ano também, com a primeira mostra de desenho é, etnográfico, né? Ah, o prêmio Pierre Vergeri foi criado em 1996, em Salvador, numa né, reunião da Associação Brasileira de Antropologia, e tem como objetivo reunir e divulgar as produções audiovisuais, né, que tenham pertinência antropológica, né, pesquisas etnográficas, e que expressam qualidade técnica. Em, 2000 e, em dois, 2002, acho que foi criado o CAV, que é o Comitê de Antropologia Visual, né, da, da aba ligado à aba uh, que propõe que, que tem como função olha, acompanhar todo o debate em torno da produção audiovisual, mas também é, acompanhar essa mostra né do, do prêmio Verger, de ensaios fotográficos e filmes fotográficos né então a gente tem um comitê de antropologia é, visual gostaria que vocês pudessem visitar o nosso site Ali, nesse que está aí no, no PowerPoint, né, nesse slide no final, ali tem um, um mapeamento de todos os grupos e núcleos de antropologia visual no Brasil. A gente está agora atualizando também esse, esse site. A gente pretende é, tornar. Uh, incrementar com a, uh, tradu com a tradução para espanhol e, e, se possível, em inglês, né, incrementar um pouco mais esse site e tentar ver se ele, se a gente consegue é, é, também aglutinar o, os, os, os, as produções que foram feitas, premiadas ao longo desses anos, né. Então, é o comitê, ele tem um contato com a rede de pesquisadores, né, e tem essa função de articular essas atividades é, acadêmicas em congressos, em, é, em grupo, grupos de trabalho, mostras de filmes etnográficos, né, apoiar essas várias um, iniciativas, né, com relação a, de eventos, com relação à imagem, e também é, incrementar essas discussões em torno do prêmio PRVG, né. Bom, é, já, de, eu acho que Desde 2000 e. É, desde os anos 2000, né, tem uma discussão é, na antropologia da criação. Foi uma discussão bem é, importante que é a criação do Quares Imagem, né. E já o, com a consolidação da rede de pesquisadores e o surgimento de várias revistas também especializadas, né. A, a rede sentiu a necessidade de se ter também uma, uma, uma avaliação. Então, surgiu uma discussão em torno do Qualis Imagem, a gente já teve duas avaliações, a primeira avaliação foi feita em 2013, a segunda em 2017, e é assim, é, notável, né, o aumento da, da produção da primeira avaliação de 2013 para a avaliação de 2017, né, tem uma, foi um aumento bastante significativo, né, da, dessas, das obras e das publicações, enfim, em torno de imagem, né. E eu é, acompanhei esse debate, acompanhei a primeira avaliação, acho que o Daniel estava também, né, participou dessa primeira avaliação em 2013 e 2017, e aí agora, em, no final do 2018 é, houve um, aconteceu um evento né que era um, um evento sobre que a CAPES organizou que era repensando a pós-graduação no Brasil e o que o foco era uma discussão com relação ao ao Qualis, né e eu participei como representante da antropologia num grupo de trabalho que chamou GT artístico e eventos que era para discutir o Qualis, né? o Qualis na área de artes, músicas, artes visuais, teatro, cinema e computação. Então, eu participei, de, foram várias reuniões né, desse GT Artístico e Eventos, né, com representantes dessas áreas, né, que eu acabei de citar, e levei uma reivindicação da rede de pesquisadores, que era a necessidade de abrir uma janelinha para colocar a nossa produção. É, porque a, quando a gente no, no lápis, né? tem uma dificuldade de colocar a produção audiovisual, então é, seguimos uma orientação de sempre colocar a produção em obras artísticas, né, então a obra artística, o, o ensaio e o filme. É, a outra opção era demais produções ou produções técnicas. Então, ficava muito disperso para depois, na coleta CAPS, na antiga coleta, né, vo, uh, você conseguir visualizar e, e, e ver essa produção. Então, a primeira uh, a primeira estratégia foi colocar as produções no lápis em obra artística. Pronto, aí fica mais fácil. Aí, agora, a gente ainda tem uma certa dificuldade no láx, mas na plataforma... É, sucupira, é, a gente tem algumas mudanças, aconteceram algumas mudanças da, desse, nesse ano, né, então, é, teve esse GT, Artístico e Eventos, em 2018, e o ano passado, e no início desse ano, uma reunião, o, a, o coordenador da área de antropologia é, formou uma comissão, uma comissão pequena, né, era eu, a Mariana... Cabral da UFMG, o Renato Atias da UF, da, Pernambuco, né, da UFPE de Pernambuco, e durante três meses teve uma ampla discussão sobre esse, sobre o Quales, né? Então a gente não teria mais o Quales imagem, como foi pensado ao longo desses nessas últimas décadas, mas seria um quales agora artístico, cultural, né? Acrescentando a palavra artístico, é, cultural, né? E aí, pode passar o, isso, etnografias audiovisuais, e aí a, a, a, a, a reivindicação, né, que foi colocada no GT, que agora vai ser colocado para o Sucupira, é a abertura de uma janela, então, no Sucupira das etnografias audiovisuais, com essas subdivisões. Então, seria o audiovisual, ficaria filmes etnográficos e vídeo documentários, o visual, ensaio fotográfico, ensaio gráfico, sonora, etnografia sonora, registro fonográfico e podcast, hipermídia, e DVDs mais interativos, blogs, sites, né, produtos interativos, e projetos transmídia, seriam os museus virtuais, canais é, online, webdocs. Então, assim, dentro da plataforma ficou é bem mais interessante, assim, aparece a, a função do produtor, do, do realizador, né, e também dessas etnografias, então, em obras visuais, a gente vai ter essa subdivisão e é possível colocar a, a, a, a nossa produção, né, então, eu queria fazer esse comentário inicial, né, uh, que eu participei ao longo dessa, desse, desses últimos anos, desse debate, eu acho que é interessante é, ver como que também está essa discussão, né, hoje a gente não sabe, não sei o que vai acontecer no futuro, já está se discutindo uma outra, né, sobre outros formatos aí, não sei o que vai acontecer com o Quares, né, mas até agora, e para a próxima avaliação, eu acho que ainda vai valer esse, esse, esse formato, não, não sei, vamos esperar, né, o que, que vai acontecer. Mas é isso, então, é, a, a antropologia né, visual no Brasil é interessante, assim, o, o crescimento de número um, de laboratórios, né, enfim, e também de várias revistas né, dedicadas à imagem, né, como o cronofo, é, Cronofotografia, a revista Visagem, a revista Antropológica Visual, entre outras, né, são... É, Hoje, um, alguns faros aí que a gente tem da antropologia visual, né? Também, é, alguns podcasts, né? Interessantes que estão sendo é, criados e dentro de programas de pós-graduação em antropologia, né? Tem pensando a questão da, das imagens, né? É, pode passar. Esse é o podcast, né? É, alguns... Algum, pode passar. Mas... E também é interessante hoje, eu acho que a antropologia visual, ela contribui muito nessa divulgação de uma antropologia é, pública, né, de uma, da divulgação da ciência em outros formatos, né, então a gente viu ali os podcasts, né, e agora no Instagram também, a gente tem uma profusão aí de grupos e laboratórios com seus, uh, no Instagram, com dicas, com informes, né, e divulgando também a antropologia visual, né, bom, o trabalho do Iris também é fantástico, interessante, né, Os ensaios fotográficos, além disso, tem outros que eu coloquei aí no, uh, nesse slide para vocês verem, né, são vários, tem o Pandemia é, Narrativas, que é sobre agora, que é esse momento de pandemia, né, de vários, de trabalhar também como que as pessoas estão vivendo esse momento da pandemia, então, é, tem vários trabalhos, desde desenho, fotografias, pequenos filmes, né, com relação a, a essa questão. Pode pensar, pode passar? É, então, é interessante, né, a, essa é, a profusão também, né, de... de de materiais, enfim, de produção da antropologia visual, da antropologia audiovisual, antropologia da imagem, antropologia da imagem, som, etnografias audiovisuais, né, hoje se fala de uma antropologia multimodal, enfim, são várias designações e, e expressões, né, mas o importante é saber que a antropologia visual é uma alternativa, né, a etnografia clássica, sempre feito de relações, né, tendo como base a reciprocidade e a... Imersão, né? Não se trata então de um novo meio para simplesmente produzir dados de pesquisa ou estabelecer contatos e vínculos no campo, mas de propor também, a partir da inclusão da imagem, novas questões e novos problemas para a antropologia, né? Então, é interessante né, ver como que essa imagem né, foi, foi pensada ao longo de, de vários anos, a gente tem desde, né, que não, se falar no campo não é nada, algo novo, a gente tem desde as primeiras expedições ao Estreito de Torres, né, na Austrália, Nova Guiné, as primeiras expedições que já levaram as câmeras, né, em 1898, né, uma expedição multidisciplinar com vários cientistas, enfim, que levaram a câmera fotográfica, e uma forma de registros, né? A gente tem, se pensar nisso, o cinema, né? Que foi, foi criado em 1895, né? Foi a primeira exibição com um filme de curta duração. Então, a gente já tem, assim, também essa... Essa, essas primeiras, mesmo nas primeiras expedições, essas tentativas né, de registros de diferentes tipos físicos e culturais. Bom, sem falar, e é rapidamente, desde o Malinov, Evans Pritchard, né, Margaret Mead, Bateson, que realizaram fotos e filmes com suas pesquisas, da né, Bali, Indonésia, nos anos 30, 40, enfim. Jean Rouch, né, que é um autor um cineasta. Uh, Importante, né? um antropólogo, cineasta, que tem uma contribuição muito grande, né? na, na, principalmente aqui no Brasil, a repercussão dos seus trabalhos né? sobre a imagem eh, e essa relação da, da, do fazer antropológico, da produção da imagem, torna-se bem mais com, complexa. Né? Com Rush, então, esse defensor também da expressão da subjetividade no filme etnográfico, né? sobre fazer filme. Né, como espaço privilegiado, né, que possibilita a associação é, da linguagem cinema, cinematográfica, né, com os métodos de construção do conhecimento da pesquisa antropológica. Então, são muitos autores, né, ao, ao longo do, né, desses anos, é, eu particularmente trabalho muito com uh, o Jean Rouch, com outros uh, antropólogos e cineastas, trabalho também com jornalismo literário, né, que me ajuda muito a pensar a história de vida, biografia, né? E também com os teóricos do cinema, né? E aí, ao, ao longo desses, desses anos, eu trabalhando né, no Naves com essas... Uh, dentro dessas, dessa perspectiva, né? E é, eu... quando eu o faz, meu mestrado em... dizer meu mestrado em antropologia na, na, no programa de pós-graduação, da, da UFSC, meu trabalho foi sobre uma praça, Praça 15, de novembro, em Florianópolis, um, um trabalho sobre a, sobre a área central da cidade, é, um do, trabalhei com vários personagens que se apropriavam da praça e como que eles tornavam essa praça, que era pública e privada, né, e toda uma discussão aí sobre o público privado, um dos grupos que me chamou, assim, que eu trabalhei, que me chamou muito a atenção, foram os velhos, velhos aposentados, e eles sempre falavam no passado dessa praça. E aí eu fiquei muito curiosa para entender o que eles, que como era, como a praça, né, como era antigamente, e aí comecei a a... a a ver e percorrer algumas instituições, fundações e principalmente arquivos, né, acervos e coleções. E aí eu comecei a me deparar com a fotografia. E aí é que a fotografia ganha um destaque na, no meu trabalho, né? A partir daí, então, eu comecei a, ver, a analisar as fotos, trabalhar com as fotos, fazer pergunta para essas fotografias, uh, entender a fotografia não mais como uma ilustração ou para colocar na capa do trabalho ou como anexo, enfim, né? Como trabalhar com esse material icono, iconográfico, né? Afinal, quem produziu essas, essas fotos... Né? por que, que algumas coisas foram deixadas de lado e outra não, e aí fui entendendo melhor a praça. Então, o meu trabalho, que era sobre o, uma atualidade, sobre os grupos que se apropriavam da praça naquele momento, acabou sendo, fazendo um trabalho assim, de uma casa, uma arqueologia, de como a praça era antigamente, trazendo várias questões que são bem interessantes, assim, que eu gostei muito de ter feito esse trabalho. E aí, a partir daí, a fotografia ganhou... Né, uma expressão na minha vida e depois fui fazer o meu mestrado meu doutorado também fiz no México aí trabalhei com é, imagens de cidades do futuro ligadas ao cinema então eu li mais com cinema com análise de fil, filme e filmes que projetavam de como era a cidade no futuro acabei trabalhando com Brasília fiz um trabalho interessante com o meu doutorado eu comparei duas cidades que era Brasília, e a cidade satélite no México, aí as duas cidades que foram construídas, né, pelas franchetas dos seus arquitetos e planejadores, enfim, para serem cidades do futuro e como que elas tinham uma proposta que vinha de uma arquitetura moderna, e, e uh, Brasília com Niemeyer, Mario Pani, um, um, cidade satélite com Mario Pani, os dois vêm de uma linhagem do Le Corbusier, né, então, desse, trazendo uma discussão sobre a, a modernidade, sobre a arquitetura moderna, aí tra, trabalha com essa, uh, passa a trabalhar, então, com essas noções, né, de cidades do futuro a partir dessas duas cidades, de um prazer de ficar em Brasília, fazer uma pesquisa em acervos também, e li, li muita coisa, li, li vários trabalhos também que foram publicados sobre a construção de Brasília, né, para bem entender esse é, um pouco e essas, rela essas relações e, e, e comparar com a com cidade satélite. E depois, num outro momento, então, essa é sobre as cidades do futuro no cinema, trabalhando sempre a partir dos anos 60. Então, os anos 60, como a, a, nos filmes projetavam as cidades do futuro, né? E aí, depois, análise mais empírica, Brasil e Cidade Satélite. Então, estava trabalhando as minhas, né, meu mestrado, doutorado já, é, né, tendo essa, do uso da imagem, de como trabalhar um pouco sobre a imagem. Bom, mas agora eu queria falar para vocês um pouco é, sobre esses meus últimos trabalhos, né? Um projeto é, de extensão, que eu participei, é, participei de um edital do Proext, e foi um trabalho chamado Narrativas, Memórias e Itinerários, que eu coordenei junto com a professora Maria Ângela, professora do DECOM, Departamento de Comunicação da, da UFRN, né? Acho que está aparecendo aqui no para vocês, né, esse projeto chama Narrativas, Memórias e Itinerários, e aí a discussão é, é da produção de histórias de vida, né, histórias de vida, e pensando também nessas estratégias metodológicas na produção audiovisual, como trabalhar, é, na, qual a, a metodologia, né, de história de vida, como trabalhar com história de vida, questão da oralidade na produção audiovisual. Então, um projeto que já vem, já tem uns sete anos, né, que a gente vem desenvolvendo e, e foi possível através desse projeto produzir e realizar alguns documentários, né? É, o primeiro foi no mato das mangabeiras, que era sobre coletoras de mangaba aqui na na, na vila de Ponta Negra, que é um bairro de é, um bairro da cidade de Natal. E é muito interessante porque elas são coletoras de mangaba, mas com o crescimento da cidade, com a, a urbanização, a verticalização da, da, da cidade e do bairro de Ponta Negra, né, se transformando num bairro que era um de antiga vila de pescadores, num polo turístico do, da cidade, né, então, é, a, a, esse, a coleta da Mangaba já não, era poss, já não, tá mais poss, não é mais possível de acontecer na, no bairro. Então, elas se deslocam para um outro bairro aqui é, próximo da cidade, que é Pium, e, e permanecem dois, três dias né, nessa coleta da Mangaba e retornam para a cidade, né, para o bairro de Ponta Negra, para Natal e aí a gente é, esse documentário mostra um pouco esse movimento dessas cinco mulheres, é uma geração de mulheres coletoras de mangaba e que, infelizmente, também está ter, é, terminando, né, provavelmente esse tipo de coleta que é realizado num bairro, né, na cidade, provavelmente não, não vai ter continuidade, né, então é, a fala da, dessas mulheres, assim, é, é muito um trabalho interessante, né, eu, eu muito legal de, de, de ver a, esse, essa, esse movimento né, da coleta da mangaba. Depois, um, também nós é, realizamos outras produções, que eu vou mostrar um trechinho é, aqui para vocês. Mas, pode passar? Antes de passar? Isso. É, Vou mostrar para vocês um pouco mais desses, desses documentários também, mas é, é, vendo que a, a preocupação né, principal do, do trabalho do, era esse, das estratégias metodológicas na produção audiovisual. Né? Então, o audiovisual propicia uma relação intensa que possibilita um aprofundamento na vida das pessoas. A lente, ela necessita de uma ampliação para reconhecer as pessoas. Nesse sentido, seguir o compromisso e a determinação de levar a história de vida das pessoas com muita delicadeza para muitos. Pode passar. Então a gente escuta estranho, estranha assim, fica passando bom então esse projeto é isso era foi o trabalho então das mangabeiras né tem uma foto aqui da né, para ver as mangabeiras o outro foi sobre o remo a história do remo aqui em Natal, e de uma viagem fantástica que aconteceu nos anos 50, de quatro remadores que foram de Natal até o Rio de Janeiro, né, é, pelo litoral, foi uma, via foi uma viagem de alguns meses, quatro meses, foi acompanhada pela BBC, e, e a gente consegue, né, e ver... É, entender um pouco como, é, uh, um pouco da história do Remo, como foi, como, como essas, um, os clubes de Remo também nasceram e a, aqui, é, é, e resistem ainda, um, numa parte, Chamado da parte histórica né, da, da, de Natal, e que resiste também à própria especulação imobiliária, porque elas estão tá começando, os dois clubes de Remo existe, elas estão sendo também é, pressionados né, pela urbanização, e aí a gente ouviu que a, a, a princípio era para contar a história dos, do, desses dois clubes de Remo, mas aí descobrimos outras histórias. E também essa história dessa viagem maravilhosa que foi feita durante quatro meses por quatro remadores e olhando também, pesquisando no arquivo e no acervo, tem, tinha uma frase que eu achei fantástica, que é, diz que o mar para nós é café pequeno. Aí é o nome do, do documentário é o mar para nós é Café Pequeno, mas tem quatro histórias que estão interligadas. A gente vai assistir uma aqui, do, as margens do Potengi, né? Logo, logo, já vamos assistir um trechinho de uma dessas histórias. São quatro histórias, mas a gente vai ver uma. Né? Então, é, tem essa, tem... O, aí também vamos ver um trechinho de um minuto... Da, do seu Pernambuco, o documentário ele tem 12 minutos, mas a gente vai ver um minuto, e o documentário do Cabo, acho que a gente vai conseguir ver na, na íntegra, né? Então... É isso. Bom, antes de passar para os documentários, pode passar. Antes de passar para os documentários, falar que é, do bairro de Ponta Negra, ele tem uma servo também muito... É, é, vasto e rico, né, sobre as mudanças, as transformações desse bairro, então, de vários anos, né, desde os anos é, 30, as mudanças dos anos 40, a chegada dos norte-americanos, na né, época da Segunda Guerra Mundial, a, as casas de veraneio, a verticalização, tem um acervo fotográfico é, bem interessante sobre o, sobre o bairro, né, um outro acervo também, pode passar, é a cartografia na área central, é, é um trabalho também sobre a área central é, de Natal, da cidade de Natal, sobre grafites e também é, sobre a, o Beco da Lama, que é um lugar de boemia onde se, acontece uma, a, uma sociabilidade muito intensa, um lugar muito interessante, então tem um material riquíssimo e também de acervo, de fotografia, pode passar. É um, a parte do centro histórico, onde tem também é, os sebos, é, cinemas e, é, e outros, outros eventos. Pode passar, bares, restaurantes, né? E, que é frequentado muito pela própria população é, local, né? Então, grande sociabilidade. Pode passar, esse é só um, uma foto, assim, para mostrar né, o... o a anterior né para mostrar essa essa esse como que, que se desenvolve essa sustentabilidade nesse bairro central o próximo era sobre uma cartografia da da copa né uma foto, uma cartografia da da, da copa do né, do, do, do evento que teve, né, que foi realizado aqui, a gente teve quatro, acho que foram quatro jogos, né, que foram realizados em Natal, e acompanhamos todo esse movimento é, da, da, da, da Copa do Mundo e, e como as casas, pode passar, como as casas foram né, estavam, é, e como os, as casas as pessoas vivenciaram é, a Copa do Mundo aqui, né, pode passar. Esse é das Mangabeiras, né, que eu tinha, eu tava, comentado com vocês, da coleta da Mangaba. A Mangaba, esse é o documentário, tem também uma exposição fotográfica. É, essas fotos falam sobre, sobre os, os é, clubes de remo, né, aqui em Natal, também já comentei. Né, é muito interessante. Esse é... pode passar. É, essa é uma foto a gente fazendo a, a, o trabalho, a pesquisa de campo, né, e conhecendo o acervo também, é, do, desse, do, do clube de remo, da história do clube de remo aqui em, em Natal. E aí a gente podia passar esse, o, o documentário do Cabo? Eu nasci para ser um fuzileiro. Por quê? Porque eu sempre gostei de água. Aí, o fuzileiro é anfíbio, né? Aí, eu sempre gostei. Embarquei aqui na Marinha, né? Fui pro Rio de Janeiro. A maior parte da minha vida militar foi fora daqui de Natal, não foi aqui. Um certo dia, eu tava saindo de serviço, aí fui agredido por dez rapazes. Eles me pegaram, sem ter nada a ver, começaram a me bater. E bateram mais no meu rosto. Aí cegou minhas vistas. Eu fiquei cego durante dois anos, sem, sem enxergar nada, nada, nada, nada. O remo para mim foi tipo um resgate, sabe? Faz o, os 20 anos que eu, vi, eu vivo remando aqui no Potengi, já participei de vários campeonatos a nível Norte Nordeste. Já participei de vários campeonatos brasileiros. E por último, entrei na seleção brasileira paralímpica. Eu acordo de quatro horas da manhã. Aí me arrumo, boto minha roupa de remar. E vem Quando eu chego aqui, frente a Pedra do Rosário, todo dia das 5 horas da manhã. Aí treino de 5. De até 7, sete e meia. Pronto, é o horário que eu tô chegando. Todo dia, todo dia eu faço treinamento longo. O timoneiro ele é responsável só pela direção do barco. Ele tem o timão do barco. São quatro, são cinco, cinco homens com ele: quatro remando e um timoneando. Os outros, o proa, solta proa, solta voga e voga. O Volga é o homem responsável pela pela pelo ritmo das remadas. Se ele remar lento, todo mundo rema lento. Se ele remar rápido, todo mundo rema rápido. E os homens do centro são os homens de força. Ele põe força para o barco andar. Eu gosto de cumprir o treinamento na marca, né? Se eu tenho que remar... 10 quilômetros por dia, eu remo 20. Pronto, foi isso aí que fez a diferença. Eu treinava muito. Então, quando eu cheguei na seleção, perante os outros, né, dos outros estados, que eu fui o único do Nordeste aqui que entrou nessa seleção. Então, quando eu cheguei lá, devido a essas minhas remadas longas, muito tempo dentro d'água, eu estava mais preparado do que os outros meus amigos. Então, não tive muita dificuldade lá. Quando eu cheguei lá... Eles que tiveram de se adaptar ao meu estilo de remato. Ah, isso aqui é a minha vida, o estuário. Eu não tenho nem palavras. Eu ficava aí dentro do mangue, aí, catando lixo, sozinho, sabe? Eu peguei um, um caiaque, de esse aqui, botei um tambor aí e comecei a catar lixo aqui. O pessoal falou assim, ó oh, o cabo tá maluco, ele tá catando lixo agora. Mas só que eles não entendiam essa minha catação de lixo. Eu catava esse lixo que era para mim não ver esse mangue aí morrendo. E para mim, remar é uma arte. A gente tem que remar sentindo prazer, não é remar o sofrimento, tentando ganhar. Não, o remo ele vai fluindo normalmente. Então, esse é um, são quatro documentários que fazem parte do, das margens do Pontegi, e essa é a história do Cabo, né? A gente tem outros documentários, né? e, mas a nossa preocupação é sempre é, investigar assim, os itinerários da vida desses indivíduos e grupos urbanos na cidade de Natal, né? Aqui no Rio Grande do Norte, a partir disso, das suas ações, seus gestos, suas vozes, né? Sempre bastante reveladoras, né? De interações, tensões, expressões da cidade, né? E aí a gente podia logo ver também esse do, do seu Pernambuco, pode ser? Pode, pode passar o seu Pernambuco também. 55 anos que eu tenho esse baque. aqui: é tapioca, peixe frito, é pirão de peixe, é lagosta, é camarão, e tudo que você procurar tem. Eu sou conhecido em Portugal, Estados Unidos, pessoas, todo Pode ir na internet, se você me ver fazendo a genguinha, fazendo a tapioca, sou A beira do fogo é minha, não dou a ninguém, porque ninguém faz o que, que eu faço. Às vezes eu digo, eu não vou lá não, aí eu me dei, é, sonhando, três tapioca, três portas de peixe. Aí eu digo, aí eu digo amigo, tira esta cabeça para dormir. Aí eu vou dormir, é, sonhando de novo. Quer dizer que minha vida é aqui, quer dizer que eu não posso sair daqui. Quem conviver comigo teve muitos anos de vida, e quando eu for não deixo nem lembrar. Ah. Olá! É... Então, o Seu Pernambuco, né, tem o Seu Pernambuco, que ele tem um quiosque da, também na área portuária e há muitos anos desenvolve a história de vida dele, é fantástico, o documentário tem 15 minutos, mas a gente só assistiu aqui um minuto do um documentário em função do nosso tempo, né, e, bom, tem os documentários sobre o samba, a gente podia ver um documentário, são dois documentários, chamam Mestre é, Zorro, e o outro documentário é As Mulheres das Rocas são as Vozes do Samba. É, a princípio, o documentário seria sobre o Zorro, né, que está aparecendo aí na tela, que é o Mestre Zorro, mas quando eu comecei conversando com ele, que eu queria fazer um, um documentário sobre a, a vida dele, sobre a história de vida dele, ele não, não, você para entender o samba aqui em Natal, você tem que conhecer algumas mulheres que fizeram parte da criação dessa, das escolas de samba e que, como elas trabalharam né, para o samba aqui é, em Natal. E aí acabei primeiro fazendo um documentário sobre as mulheres do samba e depois do, do Mestre Zorro. Mas todos esses documentários têm mais de 25 minutos, 20 minutos, então, não, não dá, né, nessa plataforma a gente não consegue ver todo ele. Então, só o trechinho aquele do, do samba, só para vocês terem uma ideia do, do, do, do cenário, né, que, que envolve essa, esses documentários sobre o samba. É um trailer. Obrigada. É isso. Então, uh, esse trabalho do, do, do documentário do samba teve um outro desdobramento, que foi também uh, esse CD, né, uh, conseguir produzir um CD também de forma compartilhada e bastante... É, criativa, e entendi mesmo agora o sentido desse, né, desse compartilhar, assim, foi, muito, foi muito gratificante, é, foi, a gente discutiu quem ia participar, as letras, os compositores, né, o que seria toda, toda a produção desse CD, que é um, um CD muito bacana, e é interessante assim, que são todos músicos, cantores do bairro das Rocas, que não estão na mídia, não fazem parte da mídia, não estão era né não não era um, um grupo de cantores assim do, que muito é, voltado para o pro, pro bairro né e é muito interessante que hoje assim já ganhou uma outra dimensão sabe esses uh, uh, os, os músicos os artistas que participaram também é, desse desse CD e foi, é, foi muito interessante, assim, de, de, foram, acho que foi mais de um ano, sabe, de trabalho, porque deu muito trabalho, porque você tem que ir no cartório, registrar, fazer autorização, né, ver a produção para poder, né, é, é, mandar para a produtora, enfim, e ter essa produção, mas, assim, é um trabalho muito interessante, né, e a capa foi feita por um aluno meu, que é artista, a gente. É, o Jean Sarchef a, a gente discutiu foram várias uh, conversas e negociações para se chegar a essa produção que foi muito legal e aí passando rapidamente por causa do tempo, né, vamos, vamos lá eu, uh, eu fui fazer um outro outro, matéria, outro slide aí quando eu fiz um, um pós-doutorado em Barcelona e tinha também uma proposta de trabalhar é, com a cidade, né, mas chegando lá, me deparei com o samba, e me deparei com escolas de samba em Barcelona, e com aulas de dança, enfim, com todo o universo, né, é, que eu achei muito interessante, uma de samba em Barcelona, e acabei fazendo, então, uma, a minha pesquisa sobre o samba em Barcelona, discutindo essas questões do hibridismo, do transnacional, é, na... É, na, em Barcelona, né, primeiro fiz um mapeamento dessas práticas de consumo, produção e recepção musical por meio do samba e da batucada, né, é, principalmente nas festas, nas festas que ocorrem na cidade de Barcelona, festas populares, festas maiores, enfim, carnaval, festa de Santa Eulália, Semana Santa, e percebi que essa que esses eventos do samba, escola de samba, eles faziam parte já da programação da cidade, da programação oficial das festas da cidade, né? Então, tava, fiz uma pesquisa, um trabalho, já publiquei esse artigo também, se alguém tem interesse, depois posso passar o link, publiquei agora na revista Gis, né? É, sobre, esse, sobre essa pesquisa que foi realizada durante pós-doutorado no grupo Grafo, né? Da... Universidade Autônoma de Barcelona em julho de 2017 até julho de, de 2018. Aí observei todas essas conexões existentes entre o samba, batucada e perceber como que esse fluxo aí global, né, da, coloca a música negra numa posição de destaque. Né? Aí também tem, poderia falar um, um pouco mais depois se alguém tem interesse no diálogo. Pode passando essa é a essa escola de samba, bateria, né? O desfile, né, no carnaval, tem carnaval de inverno, carnaval de verão, e os né, desfiles, aí essa discussão do, né, do trabalho do hibridismo e do transnacional, pode passar. E, então, deixaria mais é, com uma reflexão, né, essa discussão é, de, de, dessa apresentação, espero que, né, tenha... Uh, conseguido colocar essas algumas questões assim do, do trabalho que com relação à própria história de vida como trabalhar com a história de vida na produção do audiovisual qual o lugar do visual e do som na antropologia social de que forma é construímos algo no audiovisual com imersão é, mergulhando profundamente no compromisso, na determinação de levar um pouco da história de vida de uma pessoa ou de um lugar com delicadeza para muitos, é uma metodologia mais adequada para construir algo com humanização, né? se tivermos tempo para compreender o tempo do outro e de suas escolhas, né? Mostramos interesse em ouvir as suas histórias e isso vem a ser um compromisso com o registro das imagens construídas, né? Então, é, é uma questão, a outra, por favor, outro, outro slide. Então, do projeto, né a proposta, então, agora para o futuro é, dentro desse projeto, Narrativas Memórias Itinerárias, né, que assim, realizamos vários um, documentários e aqueles, conseguimos... É, Consolidar o, o grupo e criar um arquivo de histórias né, locais do RN. Pretendemos, então, criar um espaço virtual, onde teremos vários microdocumentários, um arquivo também é, material né, das histórias de vida, que ainda vão ser realizadas né, e transcritas para uma consulta é, futura. O outro, o outro, o outro slide para fechar, para terminar. E aí, dentro de, dessa proposta também da criação de um Museu da Pessoa, eu estou... já alguns cursos também no Museu da Pessoa para entender um pouco qual essas novas tecnologias social da memória, como o Museu da Pessoa está trabalhando, qual é a proposta. E aí sim, a gente, daqui para frente, realizar alguns cursos né, de extensão, organiza, pensando né, nessa questão da tecnologia social da memória na cidade, no bairro de comunidades, como organizar e socializar os arquivos, como trabalhar com história de vida, o tratamento da entrevista, as rodas de história, né? E, e é isso, pensando nesses métodos e processos utilizados na captação de histórias de vida, né? E é isso, o último, obrigada. Aí, obrigada, acho que eu no diálogo, na conversa, né, isso ficou uma coisa ficou muito dispersa porque foram muitas informações. E aí também queria agradecer aí a todos vocês e coloco aí à disposição para dialogar. Diálogo, Agradeço. Agradeço muitíssimo, Elizabeth, pelas interessante, interessantes colocações que você trouxe. Vou, antes de abrir o espaço para o debate, vou dar de novo uma explicação da, da dinâmica das perguntas. Quando terminar de, de fazer essa explicação, eu farei uma pergunta para você, porque as perguntas precisam de certo tempo para serem tratadas e vir ao ao vivo. Então, é, aí eu faço uma primeira pergunta que você pode responder o mais amplamente que quiser para dar tempo a a a elaboração olha, das perguntas e comentários. Bom, é, as as perguntas podem ser enviadas por áudio, por vídeo, ou você pode solicitar entrar ao vivo do nosso estúdio por meio de uma mensagem ao nosso WhatsApp, que vai aparecer aqui na, na, na tela nesse momento. Então, é, para as pessoas que vão perguntar, por favor, gravem um áudio de, no máximo, dois minutos, ou um vídeo de dois minutos, é, dando seu nome e sua filiação institucional para poder apresentar para poder apresentá-los. É, então, assim, peço que façam isso a maior brevidade para dar tempo de trabalhar a equipe técnica para trazer as perguntas ao vivo. É, bom, Elisabete, é, assim, eu faço uma pesquisa num lugar onde não é possível usar muito essas ajudas audiovisuais. É, vejo vejo o, como é importante ter estes, estes auxílios, principalmente de, de imagem, quando se escrevem textos ou monografias. Né? Eu trabalho com, com, com os Macuna, um povo indígena da, da floresta amazônica colombiana, perto da fronteira com o Brasil e com eles tem sido impossível tirar muitas fotos tem sido impossível assim fotografar durante um ritual é praticamente impossível fotografar é, instrumentos rituais não os grandes instrumentos sagrados mas elementos objetos sagrados bem mais, mais menos carregados simbolicamente é muito difícil é, que as pessoas queiram tomar fotos há questões relacionadas com a noção de pessoa e eu mesmo já passei por umas experiências um pouco estranhas por causa de uma foto, é o poder, é o poder do, de uma imagem. Então, o, o, o uma vez eu estava descendo o rio quando estava fazendo o campo do, do meu doutorado e entramos numa pequena lagoa, que é um lugar sagrado que nas narrativas míticas conta é, sobre é, o lugar onde lua, depois de cometer incêndio com sua irmã, pula no rio e se afoga, e depois, mais tarde, vai ser ressuscitado. Mas essa lagoa é muito importante nas narrativas míticas. Eu estava descendo é, com um amigo que me disse quer ver aqui o lago um pouquinho? Aí entramos no lago e, de longe, é, ele viu um animal e disse tira uma foto. E aí eu apontei para a beira, tirei a foto e é, depois que saímos, porque não podíamos ir muito adentro desse lugar, porque era perigoso, aí a gente retorna, eles me pedem para ampliar a, na, na tela da, da, da câmera e você vê uma forma de um animal, difícil, difícil poder identificar exatamente qual, aí ele... Começa a comentar com a esposa na, na língua, que pode ser uma anta, pode ser um tamanduá, e assim. Dias depois, começa a frequentar muitas pessoas, a, a maloca dele, eh, e iam me procurar para eu mostrar a foto. E eu ficava mostrando e mostrando aquela foto a todas as pessoas que iam. E com o tempo, a questão da foto virou todo um, um, um caos que se espalhou por várias aldeias. E com o tempo eu comecei a perceber que o que eles viam na foto era algo totalmente diferente ao que eu via na foto. Aí eles estavam pegando, talvez, os, os jogos de sombras ou um tronco, e aquele animal, que inicialmente parecia uma anta, uma ariranha, um tamanduá, já estava sendo chamado de eh, curupira ou do um espírito do mato. E as pessoas iam meio bravas a me pedir que eu mostrasse a foto, porque era como a comprovação que eu tivesse tirado uma foto de um dono dos animais, um espírito, algo assim. E com o tempo, uma vez houve um ritual onde chegaram pessoas de aldeias distantes a me falar que mostrasse a foto e que porque eu estaria querendo tirar ouro dos lugares sagrados. Então, aí eu estou na Colômbia, estou eh, num lugar onde. Embora não esteja nas FARC, perto, eh, eh, poderia ser um perigo que se ou chegasse aos ouvidos da periferia do território onde tinha a guerrilha, que eu estaria lá, um branco sozinho, no meio do mato, querendo tirar ouro dos macuna eh, num, num sítio sagrado. Então, eh, por causa dessas coisas, com a imagem, eu sempre tive... tive minhas prevenções. Como você, eh, ou como, como vocês entendem, dentro da antropologia visual, essas eventuais discrepâncias de mundos quando você busca o registro da imagem? É, é uma, uma incógnita para mim, porque eu sei que nem todo mundo gosta de ser fotografado, ser filmado, ser gravado. Então, como vocês eh, lidam com essas questões? E também perguntaria, isso é uma curiosidade de alguém que não sabe basicamente nada de antropologia visual, sobre como é que se constrói a narrativa etnográfica dos documentários das produções que vocês realizam. Olá. <risos> ah, as questões são super interessantes, né? Obrigado, acho que é super. É, pertinente que você está colocando, né, eu acho muito, muito legal, eu fiquei você falando, eu, você estava falando, eu já fiquei lembrando de vários outros, outros documentários, né, o projeto Vídeo nas Aldeias, que existe já há muitos anos e que trabalha muito com essas discussões, né, também, do, entre o documentário, a ficção, enfim, que vão trazendo questões super interessantes sobre a sobre o próprio debate da, da, da questão indígena, né, no, no Brasil, né, que tem um trabalho fantástico, né, de realização e o trabalho é mais ainda ampliado com as oficinas que são realizadas, Hoje a gente tem vários realizadores, né, e cineastas indígenas, né, e também tem vários fotógrafos, né, indígenas aí, que tem uma produção maravilhosa, né, na antropologia visual. Então, eu acho que é muito interessante essas questões que você coloca, né, de, de como... Bom, sobre isso, né? E também lembrei de um filme que eu acabei de ver, acho que na semana passada, um filme interessante que foi feito dentro dessas pers perspectivas de oficina, né? Eu acho que aí é um recurso legal para trabalhar com essas questões onde vocês, poxa, e agora? Como eu vou trabalhar com a foto, né? Mas uh, se, se você for com essa proposta, a questão, né, clara, ética, né, de diálogo e também de oficina com o recurso de, de algumas oficinas, você consegue trabalhar muito bem a questão da imagem, né? Nas comunidades. E hum, lembrei de um filme que foi feito com, com a questão indígena, que era sobre o, a, um, um, pegar um, sobre o peixe, sobre a captura do peixe, enfim. E que ele foi feito de uma maneira bastante ficcional, sabe? Que tinha toda uma história, a história das sereias, histórias que eram contadas. E foi, eu achei muito interessante a solução, assim, que foi dada, né? Dessa... Essa relação da, entre, a, entre a ficção e o, e o documentário, né? E falando aí sobre as narrativas, então, as narrativas míticas, enfim. Mas eu acho que o projeto Vir nas Aldeias tem muito, tem muito. A gente tem muito, tem muito, muito a, a, a, a ensinar, a gente entender, a gente ver como que pode dar com essas questões né, da.. da Acho bem, bem importante, né? E você falou também sobre a, a questão do ouro, né? De tirar o ouro, né? Como que essa do ouro está presente em, to, em todos os lugares, né? De você ir buscar o ouro, você retirar o ouro, de você... A, a, depois barco íris tem um potinho de ouro, sabe? São coisas, histórias que são tão próximas, né? Da gente, né? É, da, da, dessas questões, né? Mas é isso, eu tenho que pensar. E hoje também a gente tem é, vários antropólogos que trabalham com desenho, né? Desenho gráfico. Então, também o desenho é um recurso super importante, né? Quando você não usa a fotografia ou o vídeo ou como desenho, né? É, todos nós sabemos desenhar e a gente pode rabiscar e fazer alguns desenhos, né? Então, os desenhos gráficos é, ajudam muito, né? Também... É, e é uma maneira muito interessante hoje de criar uma narrativa, né, a, a Aida, acho que foi aluna também aí, né, da, da de você, da, da UNB, hoje ela é professora na, no FPB, tem feito um trabalho fantástico ainda a Azevedo, sobre os desenhos gráficos, né, o um trabalho que ela fez na África do Sul e outros, bom, tem vários profissionais, né, da, da área de antropologia, é, com essas, trazendo essas questões do, do também do desenho, que eu acho que é um recurso, né, além da ficção, do, do, do desenho, e você falou, perguntou sobre a narrativa etnográfica, né, Na, no, nos documentários, a gente trabalha com história de vida, né, são histórias de, de, é, histórias de, de pessoas, moradores de diferentes bairros aqui de, de Natal, e sempre com muito diálogo, né, é, diálogo, a história de vida ela tem uma, um método, né, que é do zero até os sete anos, sete anos, 14, 14, 21, mas a gente não trabalha muito com essa, a gente não trabalha, assim, de, desse formato, mas sim ouvir, é, ouvir, né, eu acho que a antropologia está muito próxima, assim, da, da, da arte da escuta, né, a gente está, no documentário, acho que é importante a gente é, escutar, né, ouvir, e e é isso, né? Então, criando as narrativas e como que uma vai desencadeando a outra. A gente, como eu falei do, do Zorro, a ideia inicial era fazer um documentário sobre o mestre Zorro, sobre o samba, que é um samba canguleiro que eles chamam. Disse, por que samba canguleiro? Canguleiro tem a ver com peixe, que é um peixe. É, a cidade de Natal era é dividida em duas, duas partes: a de cima, a parte de cima, é tirou o Petrópolis, né? Mas aí a parte da ribeira, Rocas, que é a, a, a parte do, próxima do mar. E aí. É, Ex existia até o Câmara Cascudo fala na né, história da cidade de Natal que existia essa divisão, os uh, habitantes das rocas comiam um peixe chamado cangulo e os habitantes da, da, da, da, da, da Tirol e Petrópolis é, uh, comiam um peixe chamado xarel. Então, era tinha uma briga entre os xarelos e os canguleiros, né, uma, uma tensão ali que existia entre esses... Uh, moradores desses bairros, e, e é muito interessante como uh, os moradores da, do bairro das rocas se identificam com o Canguleiro, e quando eles foram falar do samba, a gente falou do samba e do samba Canguleiro, então porque esse samba Canguleiro, que é o samba que vem do mar, né? Então, essa especificidade desse samba, eu achei muito interessante e, e queria falar sobre isso, mas, assim, deu uma, uma volta a esse documentário que era sobre isso, sobre o mestre Zorro, sobre o samba Canguleiro, acabou sendo Primeiro, a gente fazia um documentário sobre as mulheres da, das rocas, que são as mulheres uh, que foram casadas com é, personagens das escolas de samba, né, e criadores das escolas de samba daqui de Natal, e elas contaram como que cara vida, porque, por exemplo, para casarem com sambista naquela época, tinha que fugir de casa, né, tudo que acontecia, ou qual uma das senhoras falava porque que ela recebia todos os, um, os sambistas na casa, no quintal da casa dela. Então, acabou assim, uma, uma história que leva a outra mesmo, né? Então, que é uma história sobre o messi Zorro. Depois, primeiro foi feito a história dessas mulheres. Dessas mulheres, a gente fez um outro documentário, que é As Divas do Samba, que são é, quatro mulheres sambistas já uma geração dos anos assim, anos 60, né, e que ainda, e foram super importantes também na, na, no samba e na música, na, na cena musical aqui de Natal. Então, até... É, da ideia inicial, a gente fez vários outros do, documentários para depois voltar para essa ideia inicial e acabar fazendo o próprio documentário sobre o mestre Ho, o Zorro e o, e o CD de samba, né? Que é um CD muito... Foi muito interessante de, de ter produzido e compartilhado, né? De uma forma bastante profunda, né? Então, eu acho que é isso, assim, quando há uma entrevista e aí, essa entrevista é com profundidade, né? as sequências são essenciais e que tem esse envolvimento, né? principalmente esse envolvimento. Né? O método escolhido, vamos dizer, as nossas narrativas, né? No responder você, é, é isso, é estender o tempo da, das gravações né? e do encontro com, com o entrevistado. A gente não tem pressa para finalizar o documentário. Né? Então, acho que é isso, assim, é esses encontros com o entrevistado, essa maneira de permitir que aquela memória que está submersa, né, venha dar significado para o que é mais significativo para o grupo, enfim, ou para a memória coletiva do grupo e do lugar, né. Então, gravar é, vamos dizer assim, algo que não é, é, que não é visível, só não se consegue ver naquela imersão, mas na troca, né, de pertenças, de saberes. Então, acho que é isso, eu acho que é dentro de, dessa, dessa experiência, né, de não, de, do tempo, do, do tempo da duração, né, que também a Cornélia Eckert fala sobre a construção da etnografia da duração, seus trabalhos e outros autores, né, então, é esse envolvimento, assim, essa escuta, né, esse, esse encontro, né, e aí você vai tendo a memória individual, né, dessas histórias de vida, mas a gente vai ter a memória social, né, que é a memória coletiva da cidade, então que é a memória do, dessas pessoas, do bairro, e que é, compõe assim a memória coletiva da cidade de Natal. É esse o, né, a, a, a perspectiva, vamos dizer assim, né, de trabalhar com essa questão da, da, da, da memória, das entrevistas, dos itinerários, né, que a gente chama aí das é, narrativas, né. Porque cada história, cada história de vida, a história de vida é um patrimônio. E é isso que importa. Certo. Muito obrigado, Elizabeth. Temos já três perguntas. A primeira é do professor Luiz Roberto, que vai entrar ao vivo. Posso? Bom, está vendo que eu já estou aqui. Bom, eu queria primeiro parabenizar a Elizabeth pela palestra e essa e essa exposição que deu uma ideia bastante boa para todos nós, das as várias alternativas e potencialidades da antropologia visual. Uhum. E apresentou também trechos curtos de uh, de documentários né, uh, etnográficos feitos, feitos por ela. A minha questão está relacionada um pouco a esses, esses documentários. Eu, se nós pensarmos o documentário etnográfico como uma etnografia, uh, que tem uma dimensão visual importante, é, digamos assim, como, como uma descrição etnográfica, melhor, melhor colocando, eu queria saber se você tem alguma reflexão sobre a comparação entre uma, um, um filme etnográfico em que o antropólogo, digamos, filma os acontecimentos sem nenhuma intervenção direta, Uhum. com uma com a situação em que o antropólogo faz isso, mas também aparece atuando em entrevistas com a, uhum. com os sujeitos da pesquisa, né? E uma terceira modalidade talvez em que o, o, o em que o antropólogo enfim filma, não tem nenhuma intervenção direta, mas adiciona uma narrativa. É, no estilo assim, de um podcast, só que com, só que com imagem. Eu, essa era a minha questão. Queria saber se você tem alguma, alguma reflexão sobre o potencial de descrição etnográfica nessas três modalidades. Obrigado aí pela sua palestra aqui <risos> para nós. Nossa, que prazer. Obrigada. São então, reflexões. É super interessante o que você colocou. né Eu acho que é isso. Você pode fazer várias, né, aí, opções, né, de, de, de como trabalhar isso, né. Por exemplo, se a gente pegar o Coutinho, né, o Coutinho disse que ele não tinha, ele não tinha nem nenhum roteiro prévio, não queria gravar antes, assim, ele só gravava na hora. Então, ia produção e tal e lá. Quando começava a rodar o, o, o, o documentário que abria a câmera para as pessoas falarem, porque antes que as pessoas nunca vão falar, a segunda vez sempre não é a mesma coisa que a primeira vez né que vão falar. Então, assim pensando, acho que eu, eu tenho uma reflexão sobre o, o que esses documentaristas trazem dessa discussão do cinema, né? Da, de fazer um cinema verdade, de fazer um cinema direto, enfim, né? Essa proposta do Jean Roux também de fazer uma antropologia compartilhada, de fazer uma um documentário que é compartilhado, né, ele mesmo falava que os documentários que ele fazia primeiro eram para os amigos, depois eram para os africanos, né, e depois em terceiro para a academia, né, então era muito interessante, assim, como que ele também tinha uma proposta de, de, de, de incluir a câmera, né, e ele falava que o, o plano, um plano, por exemplo, assim, ele tem que, no máximo, ele dura 12 minutos, né, tinha que durar, um, ter uma duração, né, de, para filmar algum ritual, enfim, né, que ele era um, um cineasta de ritual, né, um antropólogo de ritual, os filmes dele eram, eram mais sobre ritual, então ele tem uma, uma interação com a câmera, e dizia que a câmera já interferia, né, Então quando você liga a câmera, a câmera ela a câmera transe, né, interferia, já provocava, ah, né, Essas, as, ah, já, já estava ali, né, o, o, o documentário sendo feito, né. Eu acho interessante no, no início assim, eu acho que sem um, você pode participar, chamava assim de longe, né? Você filmando, né? De longe, com não, não aparecendo a equipe, não tendo uma, a, nem o diretor, enfim, filmando é na linha do documentário dos anos 60, né? 70 aqui no Brasil, né? Da, de você filmar a, a são do, do cinema, né, Verdade, direto, enfim. E aí você tem o, o quando o, o antropólogo, o sujeito, o entrevista que pode aparecer, ele pode falar, você pode fazer um diálogo, né, tem vários filmes, assim, que são feitos é, em, que tem, que, em que o cineasta, o entrevistador, o antropólogo aparece, né, dialogando, né, são, tem, um, tem um trabalho interessante também da Bete Famagini, um trabalho sobre é, ditadura militar, né, e é, chama Pastor Cláudio, acho, que ela coloca um é, tem um psicólogo fazendo uma entrevista para o pastor que foi torturador na, e as imagens dos torturados passando atrás, né? Então, há uma, uma circulação ali, né? Você tá, tem a, da, Dessas imagens, né? Eu acho que é, que é, uma, que é uma criatividade. Eu, eu, eu assim, uh, gosto... Né? Acho que a antropologia visual ela tem um potencial muito grande, uma criatividade, assim... Uma, tem, tem mil recursos, né, que é possível, né, então, com esse documentário está discutindo a questão também da, é, da ditadura, enfim, de outros processos, e também essa forma de fazer antropológico, né, acho que a antropologia coloca muito isso, uma nova forma do, do fazer antropológico, e a gente pode, né, é, sei lá, ver qual, né, você... É, Sente-se mais tranquilo em fazer, né? Tem os autores, o David é, MacDougall, né? Que ele, ele filmou o processo. Então, é acompanhando sempre um, um processo, uma ação, filmando. Você filma a pessoa, sei lá, fazendo comida, saia, fazendo a produção de um barco, enfim, né? Acompanhando né? todo o, o processo o dia a dia, né? Então, eu acho que existem várias possibilidades eu estava pensando em alguma coisa mas bom mas é isso eu acho que, que a meu ver assim para mim eu acho que é importante entrar nesse no tempo né nesse tempo do outro de como compreender esse tempo as suas escolhas né mostrar esse interesse em ouvir as suas histórias né e, e esse compromisso também com o registro das imagens construídas né é, Jean Rouch dizia que filmar é, é relação e missão, né, então, muito interessante se mover nesse campo, né, fazer audiovisual, leva, leva um tempo, né, mas é interessante que permite esse diálogo com o cinema, né, e a antropologia, e aí vamos vão essas teorias, né, dos do cineastas, do documentário, dos antropólogos, né, eu gosto muito também de jornalismo literário, então, vou pensando nessas eu vou me movendo, né, nesses campos, assim, e tentando, como que a gente vai, cada experiência de fazer um documentário é diferente, as pessoas são diferentes, o contexto é diferente, a gente vai aprendendo, né, a gente vai aprendendo quanto você vai é, produzindo, e, enfim, acho que vamos cada vez aprendendo mais sobre essa tradição, né, da, enfim, e novas formas de fazer, né? É, tem um. Eu acho que é isso, acho que tem várias, várias questões é importantes, né? Fiquei pensando. Muito legal sua, sua pergunta, né? Sobre essa relação direta, o ou, ou sea, se aparece, não. Enfim. Agora. Não sei temos se temos respondi, um... mas <risos> as questões. Temos uma pergunta ao vivo do professor Daniel Simião Olá, boa tarde para todos e todas. Lisa, muito obrigado, um prazer ter você aqui conosco. e Uma alegria muito grande. Parabéns aí pelo trabalho feito no Navis. E não só o trabalho que você faz no Navis, mas também a tua dedicação à consolidação desse campo na antropologia brasileira e ao trabalho institucional, que certamente é muito demandante. né? Você ficou claro pela tua apresentação aí, a, a, a trajetória de muitas mãos envolvidas na consolidação. disso, você é uma hum. pessoa que tem uma participação ativa e importante nesse processo. Hum. E o meu, a minha questão é um comentário, né? E uma, uma, uma um convite para você então, refletir junto conosco, né? E, eu acho que há duas dimensões importantes que você mencionou aí na sua apresentação sobre o papel da imagem e, e do audiovisual né, na pesquisa antropológica. Uma é essa, é, da, da experiência da produção audiovisual no campo de como isso modifica a, a relação do pesquisador e da pesquisadora com, com o grupo, com quem se faz a pesquisa e, e como isso demanda uma série de cuidados e atenções. Né? E que é, vocês foram um pouco na resposta ao Caillon. E a outra, que é a dimensão do, do, da projeção do conhecimento antropológico, eh, para um grande público, porque ah, ah, não é todo mundo que vai ler as teses e as dissertações, e os livros e os artigos, né, em especial quando a gente tem um compromisso de devolução do trabalho feito para a comunidade, para o grupo com quem se fez a pesquisa, né? Eh, a, a, o uso da narrativa fotográfica e audiovisual abre um outro universo de comunicação possível. E num contexto, ainda mais hoje em dia, de crescimento de discursos anticientíficos, né, e, e de uma e de uma perseguição aí, podemos dar essa expressão, né, a, a, ao pensamento a, acadêmico, o, o mais sistemático da realidade e tal, e, eu penso que a, a, a linguagem audiovisual fotográfica tem um potencial enorme, né, para a gente no campo da antropologia, alcançar um público mais amplo, ainda mais agora que as novas tecnologias, as tecnologias de comunicação à distância, estão se instalando né, dentro da própria academia, por essa pressão aí da, da, do distanciamento, da quarentena, do Covid, esse contexto do Covid, estamos todos aqui dando aula à distância, né? fazendo esse seminário à distância, né? senão você estaria aqui conosco, que certamente seria muito mais agradável para a gente depois poder conversar, tomar uma cervejinha e tal, mas abre também a possibilidade de se alcançar um público muito mais amplo, isso fica depois disponível no né? canal do departamento no YouTube e tal. E, então, a, a, essas tecnologias trabalham com imagens e som, imagens em movimento, imagens fotográficas, eh, são, assim, talhadas para essa comunicação eh, à distância de grande público. Né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre como é que você vê o potencial disso eh, no atual contexto né, acadêmico, institucional, político e tal, eh, se esse pode ser um bom trilho para a antropologia visual florescer ainda mais, ou ganhar o galgado, trabalhar em novas perspectivas, em novas trilhas, enfim, como é que você, o que, que, isso, o que, que isso te desperta aí de, de reflexão? Muito obrigado de novo aí por, por ter aceito o convite e por estar conosco hoje. Ah, legal, Daniel, obrigada, que bom te ver, mesmo que seja aqui nessa salinha, né, sala virtual, mas é tão legal ver as pessoas, assim, assim de novo. É, eu acho que você já respondeu, você fez uma pergunta e você respondeu, porque é interessante, né, hoje essa forma de divulgação, eu comecei falando é, sobre isso, né, inclusive eu coloquei lá como dicas, né, a questão do Instagram, é, a gente hoje tem no Instagram e uma profissão de de trabalhos, né? vocês mesmos né? no IRIS desenvolvem um trabalho tão bacana e que está atingindo um público bem diferente e que também potencializa para outros, né? uh, outras iniciativas. Né? Eu acabei de organizar aqui a semana de antropologia, há uma semana atrás, uh, e pela primeira vez a gente criou um, um, um edi edital, um assim, mostra de, de, de fotografias uma exposição digital virtual. Né? E a gente se espelhou muito na, né, no trabalho de vocês, né, de como vocês estão trabalhando. Então, acho que isso é muito legal, uma iniciativa que vai é, né, provocando outras. Né, e eu acho que o, o potencial da antropologia visual hoje é... É importantíssimo, né, nesse sentido de divulgação científica também, da gente divulgar e atingir um público maior, né, bem maior, né, do que uh, no livro ou fechado nas nossas, né, nas bibliotecas, enfim, nos próprios, nos congressos em que a gente participa, né. Que eu acho que é importante, né. Além da gente tem na antropologia visual duas questões, uma que é a questão da devolução. Né, da, desse material da produção audiovisual aos seus interlocutores. Então a gente sempre faz esse movimento, né? além de fazer uma antropologia compartilhada, né? como diz o, o Jean Rush, a antropologia ela é compartilhada ou ela não, não é. Né? Então a antropologia compartilhada a gente sempre faz esse trabalho de, de produção dessa forma e também para devolução né uma é, é, um feedback né vários por exemplo, documentários por exemplo da um documentário sobre as mulheres das rocas a gente fez o um lançamento no bairro das rocas e na, no lançamento a gente já fez aproveitou para fazer também um é, gravar né a própria recepção e enfim, como que não só as mulheres que participaram, né, as protagonistas do documentário, é, como que elas estavam se sentindo vendo na tela, enfim, mas também da própria comunidade. Então, a gente já fez quase um segundo documentário em função da devolução. Então, a gente tem a questão da devolução, que eu acho que é super importante, que você tem um feedback mais próximo, né, você recebe esse feedback do teu trabalho, acho que isso é importante, e para o outro lado você tem a coisa, a circulação, que é a circulação dessa produção, né, que aí não fica só é, restrita né, à universidade, ao congresso, aos festivais, mas Há outros festivais que a gente pode participar, não só os da, da antropologia, antropologia, mas outros. Hoje a gente tem aí, está um, um, começando hoje né, uma, a, o Festival de Cinema Negro, Cari é, Caribe e Africano, né, super interessante. O Fórum DOC parece que já vai voltar aí no, da maneira, também nesse formato virtual. Né? Então a gente tem vários festivais aí e que circulam. É, em que circulam o nosso trabalho e aí isso permite uma um diálogo maior né com outras áreas e divulgar e da divulgação da, da antropologia né sem falar da própria internacionalização né porque muitos documentários também participam de festivais já em Portugal Itália enfim outros lugares né E aí você permite também essa internacional da, da própria antropologia né então nessa dessa dessa circulação então, acho que a antropologia é, tanto na produção, audiovisual, ensaio fotográfico, podcast, desenho, transmídia, hoje museus virtuais, isso possibilita um alcance maior e que a gente vem discutindo dentro do CAV, da, da Comissão de Antropologia Visual hoje, que é a antropologia pública, né, da, da né, eu acho que é importante isso e, e tornar cada vez mais acessível, né, os... O, a própria comunidade, né, uma discussão que foi feita dentro do, já que você falou, né, do, do qualis, né, desse quares imagem, do quares artístico, é, o, o enfoque não é mais tanto na, na obra em si, mas na própria questão da circulação, do impacto, da indução, da relevância social, cultural, econômica, então eu acho que a antropologia visual tem muito aí a contribuir um potencial é imenso, né, da, nessa discussão da antropologia pública, né, a gente divulgar os nossos, nossos trabalhos, né, acho que é isso. Antes de passar a, a, a pergunta do professor Carlos Emanuel, eh, quero deixar aberto mais dois minutos para inscrições, eh, para poder ter tempo de tratar, as, as, as perguntas. Se não tiver mais perguntas, depois da do professor Carlos Emanuel, eventualmente poderíamos passar mais um, um pedaço de um vídeo ou algo assim, Elizabeth. O que você acha? Pode ser? Bom, vamos passar a pergunta do professor Carlos Emanuel, por vídeo. Elizabeth, Elizabeth é, parabéns pela sua, pelo seu seminário, obrigado pelo conjunto de informações, de filmes que você nos trouxe. E eu queria uh, te fazer uma pergunta sobre um, um aspecto mas me limitar mais a um assunto sobre o qual eu sei que você tem reflexões e, enfim, um, uma grande preocupação também, sempre que pode, fala um pouco sobre esse assunto, que é Uh, o papel dessa, da, da, da dimensão audiovisual, ou melhor dizendo, o papel da antropologia, no caso, do, da antropologia visual no Brasil, né? como essa dimensão audiovisual entra na antropologia brasileira com que especificidade os contornos disso. Ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma grande transformação nos últimos anos uh, desse uso do audiovisual na antropologia, e, enfim, você é alguém que tem percebido isso também, tem uma sensibilidade para essas transformações. Então, queria te ouvir um pouco sobre isso, um pouco mais sobre isso, que você trouxesse mais, enfim, um pouco mais de elementos para a gente, de como você considera uh, o audiovisual na antropologia brasileira, se você vê alguma especificidade em relação a isso, e particularmente nos últimos anos, enfim, nas últimas, na, a partir da virada dos anos 2000. Então, obrigado novamente e um abraço. Oi, obrigada, Carlos. Tudo bem? É, ótimo, né? Eu acho que a gente tem um potencial, nossa, eu vejo o campo da antropologia da visual hoje, assim, é, consolidado, né? E, e eu acho que tem a, vamos dizer assim, essa especificidade, talvez, de tratar a, própria, a nossa realidade, né? A realidade social, Trazer questões, assim, das minorias étnicas, né? Eu acho que tem um potencial aí muito, muito forte de, também de denúncia, de falar sobre a violência, de, enfim, da questão de gênero, né? Eu acho que é um audiovisual muito, muito crítico, assim, que tem uma, uma perspectiva muito crítica, né? De, de trazer né, essas questões, assim, a gente vê pelo tanto dos prêmios, do, dos uh, filmes que estão concorrendo ao prêmio, ao, ao prêmio PRVG, né, a gente tem essa percepção também, né, da, dessa especificidade, né, de trazer, assim, a questão da, da, da nossa realidade, de, de como estamos vivendo, de não se silenciar, né, da gente não se silenciar frente às mudanças, as transformações que, tá, que estão ocorrendo no país, né. Então, eu acho que tem uma postura bastante crítica, né, que mostra a realidade, que mostra vários setores, né, questão indígena, quilombola, não, não, a produção sobre a religião afro-brasileira, tem é, as realidades, diversas que são chamadas minorias, né, étnicas, enfim, eu acho que tem uma, um, um potencial aí muito crítico, assim, que eu, que eu vejo, né, de... Acho que é interessante ver, a gente está aí agora, na próxima semana, né, a gente já começa na segunda-feira, né, já aproveito para convidar todo mundo novamente, né, para segunda-feira, de 26 até dia 30, o Prêmio vão ser vários filmes, tem sete, sete sessões de filmes, quatro sessões de ensaio fotográfico e a primeira mostra de desenho, né, e eu acho que traz uma especificidade, assim, de, dessas questões atuais, assim, que a gente está vivendo, né? Tem uma preocupação com a, a questão da justiça, né? Justiça social, da desigualdade. Eu não sei, eu estou assim, pensando, né? Se você questionou, eu acho que tem essas questões, mas não sei se, se, se vocês estão percebendo ou vendo de outra forma, né? Mas eu acho que é muito, muita criatividade, muita, muito, muito trabalho legal, né? Eu acho que os laboratórios daqui, eu tive uma experiência no México, fiz um no México, eu também na, na Espanha, na UNAB. E, e vi assim, nossa, que nossos laboratórios aqui é a gente produz muito, e faz muita, muito, a gente trabalha muito, tem muita produção boa, bacana, de qualidade, muita competência, né? Eu acho que... A gente só cresce, né? É uma área que só tem a crescer. Acho que é isso. Não, é, não temos mais perguntas, então acho não. que podemos assistir... É não quero que passemos um, um, um pedaço do documentário do cantador de mortes. De mortes? Não sei, não sei se, se o tempo, se a gente já está no nosso tempo, se quiser passar, por mim tudo bem. Acho que podemos passar um pouquinho, ah, porque teríamos é até às seis da tarde, então. Ah, é legal. Minutos, tranquilo. Então, ah, tranquilo. Eu acho passando. legal. Eu, eu prefiro mostrar o meu trabalho. <risos> então vamos, vamos passar o cantador de mortes. <risos> tragédia do bairro de Igapó, Natal Jesus Cristo dá-me um, dá um pouco da paciência de Jó que eu vou contar uma história que causou tristeza igual que foi a lamentável tragédia do bairro do Igapó Cinco horas da manhã viu o amanhecer e como se fosse lágrimas, começou logo a chover dando um anúncio fúnebre do que iria acontecer. Na rua Tomás Landim, quando a Kombi trafegava, com muita velocidade, em um posto barroava, provocando uma triste cena que ninguém nunca esperava. E quando bateu no posto, uma Kombi desgovernada, uma senhora que estava juntinha ao posto parada Ficou embaixo da Kombi completamente esmagada Na hora chegou o senhor Luiz Gonzaga Correu até o local Socorreu o motorista do acidente fatal E a guarnição da polícia levou para o hospital Mas ninguém mais não entendia Naquele quadro comovente Naquele local sinistro, começou a chegar mais gente para ver se reconhecia pai, mãe, filho ou pai. Mas triste, gente, era a lamentação. O povo todo chorando. Socorro, meu Deus, socorro! Era o povo todo gritando. E a segunda descarga já vinha se aproximando. Depois de 20 minutos, ninguém esperava mais. Vem a segunda descarga, ainda muito mais morais. E de 23 pessoas, ficaram o resto mortais. 23 vidas se foram. Lutaram, mas não viveram. Muitas ficaram feridas. Escaparam, mas sofreram. E agora eu vou dar o nome de todos que faleceram. Morreu Genival Barbosa também Cidrone Batista, Severino Liberato, que era um bom motorista, José Bezerra Teixeira, profissão de eletricista. Faleceu Maria Núbia e Anitta Sarafim, Francisco Martins da Silva também teve o mesmo fim, todas vítimas da tragédia da Rua Tomás do Aí Ailton de Oliveira era grande ancião, com 65 anos, pedreiro de profissão, e Francisco de Araújo, da, da fila do nordestão. Esse era filho taxista, aqui de era menino, aqui da Rua da, da Calaça. Manuel Firmino Silva, caiu no chão sem sentido. Foram lhe prestar socorro, mas ela havia morrido. Faleceu Antônio Melo e Francisco Aparecido. Aldito Pereira Costa, outro que não teve sorte, saiu de sua morada para pegar o transporte e morreu, eletroprudado, no fio negro da morte. Manuel Firmino Silva, cal no chão sem sentido, foram lhe prestar socorro, mas ele havia morrido, faleceu Antônio Melo e Francisca Aparecida. Alcides de Oliveiras, apenas um garotinho, com anos de idade, se levantou bem cedinho para ir comprar o pão, coitado, morreu no meio do caminho. Aí mãe de família dizia nessa hora, meu Deus, o que faço agora? Sem emprego neste mundo só tenho dia e a hora, com sete filhos pequenos, de Nossa Senhora. Quem chegava no local ficava emocionado, contemplando o ser humano naquele lamentável estado, ouvindo a voz da tristeza, gemindo por todo lado. A ambulância não parava em toda velocidade, conduzindo paciente que fazia piedade, lotando os apartamentos dos hospitais da cidade. E levado para o ITEP, corpos queimados e de cinzentos, depois foram liberados aos reconhecimentos e no outro dia, às dez horas, foram seus secundamentos. Antes de ser enterrado, uma cena comovente. No bairro do Igapó, quase não cabia gente, porque Dono Invaldo foi quem celebrou a missão de presença. Agora vamos louvar a ação do homem da prefeitura. Na época, era Manuel Pereira que deu completa cobertura. Assistência de transporte do caixão à sepultura. Para a família dos mortos, eu vou mandar meu aviso, Jesus que lhe dê resistência, todo conforto preciso e para as almas dos mortos, um lugar no paraíso. E da pobre o seu povo, passa a cintura desse, si. 29 de novembro de 1982, a data que viu nascer, a segunda-feira fatal, a tragédia de Natal, eu nunca mais vou esquecer. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, eu quero me identificar como Francisco Roberto da Cunha, né? E o nome artístico, Coronel Ananias, desde 1991, quando eu ingressei numa rádio aqui em Saramirim, Rádio Novos Tempos, e fiz um programa de forró e foi batizado pelos companheiros como Coronel Ananias, e assim ficou de 91 para cá. E sobre o meu trabalho, assim, de fazer repentes, fazer modas, vem já de família, vem da minha mãe, né? Minha mãe gostava muito de rimas, dessas coisas, e eu sempre gostei né, de apreciar as rimas. Eu gostei muito de cantador de viola, eu gostava muito de escutar, de ouvir né, os cantadores de viola, assistir alguns programas de cantador de viola. E aquilo ali eu me interessei por esse tipo de trabalho e comprei um pandeiro, fui para o meio da feira e começava a empolar coco, fazendo verso com o pessoal, aprendendo de si mesmo, de memória, tirando com no meio da feira com o pessoal o que eu via. Eu ia é, juntando as palavras e fazendo aqueles versos. E assim eu segui minha vida até hoje. Sou o coronel Ananias, com tristeza vou contar a morte da minha mãe que eu tive que passar. 16 dias de sofrimento, também pude acompanhar. Tinham a grande certeza que ela ia melhorar. Dizia, com poucos dias, para casa vamos levar. Assim nós fomos vendo, nossa, nossa mãe, mãe recuperar, recuperar dizendo uns, uns para, para os outros, outros. só falta a mamãe andar, mas a dor era tão grande que mamãe nos suportar. Foi tantos medicamentos pomadas e injeção, que os médicos, quando olhavam, davam a dor no coração. Mas os médicos sempre dizendo, o caso tem solução. O tempo foi se passando e o caso se complicou. Coitada de nossa mãe, gemendo, sentindo dor, Jesus veio e disse, Francisca, contigo agora eu estou. Termino todos esses versos. Com a dor no coração. Mas Jesus está com uma mãe que cumpriu sua missão. E deixou o nosso Pai querido para dar continuação. Tudo assim aconteceu. E eu recordo o dia, o dia exato. Foi dia 18 do 5 do ano 2004. Às 5h50 da manhã, Jesus chamou seus braços. Essa foi a história da morte da minha mãe. Francisca Catarina da Cunha Esse foi o sofrimento e a morte da minha mãe Francisca Catarina da Cunha mãe de 2 filhos Hoje, cria quinze, sete, está com Jesus juntinho dela hoje. E eu sou o repentista da família, Francisco Roberto da Cunha, mais conhecido, Coronel Ananias, o Diferente. Obrigado, Dona Ângela e seu amigo, a que eu quero apenas recordar, que tiveram um tempo comigo, para minhas poesias lembrar. E obrigado, eu vim aqui a minha residência, para ver Coronel Anania anunciar. Dizendo que em veste de poesia, trabalho com muita alegria, sou repentista do lugar. Muito obrigado, Oi. É, Então, esse é um documentário que eu gostei muito, né? Assim, eu gosto muito dele, acho uhum. muito legal é. e tem uma sacada, assim, eu... <risos> que é muito que é interessante, assim, acho que traz isso, assim, o documentário ele, ele permite, você pode falar desde o do repente, do repentista, a questão da arte popular, né, da oralidade, a feira, né? várias questões aí, principalmente sobre a questão da morte, né, então tem uns assuntos, assim, interessantes, né, e aí é interessante que eu, esse documentário, eu, eu, eu sempre trabalho junto com a Maria Ângela Pavão, que é a minha a colega, que é do departamento de comunicação, né, e aí a gente teve um, assim, ficou discutindo muito, mas e aí, é, as pessoas, como, como vão perceber essa questão da, dessa sacação, né, vamos dizer assim, de você, dele... Ele, ele, ele, é, ele fala sobre a morte, ele é contratado para falar sobre a morte, ele é contratado em vários lugares para falar sobre a morte, ele é um repentista, mas na hora de falar sobre a mãe, sobre a morte da mãe, ele não consegue lembrar, né, assim, ele tem que ler o papel, ele leu o que ele escreveu, e, a, e aí essa, né, isso, quando, ele, quando a gente foi para o cemitério para fazer essa, a filmagem, ele levou o papel e falou... Do, falou, né, leu né, o que estava escrito, que ele tinha feito, e aí a gente começou a pensar em como construir essa narrativa aí desse cantador de morte. Elizabeth, muitíssimo obrigado pelo seu seminário, agradeço muito que tenha aceitado participar nos nossos seminários. Muito obrigada. Agradeço também aos professores Luiz Roberto Cardoso de Oliveira, Daniel Simeão e Carlos Sauchuk pelas suas... Perguntas, agradeço a todos aqueles que nos acompanharam na transmissão ao vivo deste seminário. Eh, lembrando que eh, o seminário fica disponível no, no, na nossa página do Facebook, no nosso canal do YouTube e que podem curtir eh, tanto na página do Facebook como se inscrever no nosso canal do YouTube e curtir também no, no apartamento no Instagram. É, é, dia 25 de novembro teremos o último seminário do semestre com, com o professor Carlos Fausto do Museu Nacional do Rio de Janeiro que vai é, dar o seminário intitulado Os Sardis da Arte Ameríndia Reflexões sobre Imagem, Agência e Ritual Então estão todos convidados de novo para, para, para os seminários virtuais do Dan no dia 25 de novembro e me des, vou me despedir agora, como sempre, agradecendo aos coordenadores do IRIS, Carlos Auchuk e Daniel Simeão, e à equipe técnica que faz possível a transmissão dos nossos seminários, a André Muniz Leão e Luciana Menescal. Então, até o próximo seminário. Muito obrigado.